Fala galera, eu sou o Rafael Foreste, zootecnista e sócio-diretor da Brasil Pieces com projetos internacionais e nacionais e se você quer saber um pouquinho mais sobre a função da estufa e o que ela traz de benefícios na aquicultura fica ligado que vem bastante informação bacana para você e antes de tudo, curte nosso vídeo Compartilhe aí, segue o nosso canal para dar uma força pra gente que toda terça-feira às 8 horas da noite tem vídeo novo aqui no canal. <risos> Ah, o que que é uma estufa e qual que é a função dela, né? O peixe, por ele se tratar de um animal de sangue frio, um animal psilotérmico, então o que, que a, a temperatura da água reflete na sua produção de peixe, na sua produção de camarão, né? Esses dois animais, o metabolismo deles, estão estritamente ligados, relacionados com a temperatura de água. Então, quanto mais fria a sua água estiver, menor vai ser sua produção, menor é o desempenho do animal, maior é a chance de doenças é, acometerem a sua produção aí na aquicultura. Então, basicamente, hoje, o que é economicamente viável para projetos de médio e grande porte? Né? Aqui no nosso canal a gente trata muito sobre projetos de médio e grande porte, que é o grande foco da nossa indústria. Então, um projeto como esse, né? Onde você... Esse aqui é um tanquinho extremamente pequeno, tá? Um tanquinho de 15 mil litros que fica na nossa fazenda experimental, aqui na indústria da Brasil Pieces. A gente produz de 750 quilos a mil peixes, tá? E em um tanquinho desse, para vocês terem uma noção, né? Um tanquinho de 15 mil litros, super pequeno aí, de 4 metros de diâmetro. Bem, é... para vocês... É terem uma noção de desempenho, a tilápia, falando da tilápia que hoje é o peixe mais produzido no Brasil, né? a tilápia, por exemplo, até 28 graus, ela come 100% do que ela deveria comer, né? de 28 a 31 graus, quando você começa a baixar essa temperatura da água, por exemplo, a 20 graus, ela já vai comer aí 70%, 60% do que ela deveria de 18 graus para baixo de temperatura de água basicamente seu peixe para de comer então o como você evita que isso aconteça essa perda de desempenho é, como que você evita o seu peixe ficar doente no inverno que vários produtores perdem muito peixe né durante o inverno durante as baixas temperaturas então como manter a produção como evitar doenças é, você tem duas opções basicamente ou aquecer a água por uma resistência que fica economicamente inviável ou aquecer a água por caldeiras né de pinteiro também raros clientes fazem isso ou você pode ser um pouquinho mais prático um pouquinho mais ciente e investir em uma estufa né essa aqui é uma estufa portátil, uma estufa portátil é uma estufa que hoje já existe no mercado tá? É, a grande vantagem dela é você ter facilidade de deslocamento, facilidade de instalação e o mesmo desempenho que estufas normais. Né? O nosso editor vai colocar aqui ó, o exemplo de uma estufa tradicional, né, que você pode optar por ela também, né? vários projetos nossos pelo mundo inteiro possuem esse tipo de aquecimento ou você pode investir numa uma coisa mais portátil. Agora vamos lá para a prática, vocês verem na prática o desempenho e ganho de temperatura de, de um material igual esse né? Vamos lá? gente esse aqui é um termômetro ele tá fora da água tá ele tá medindo a temperatura é, externa aqui a gente tá com 17 graus hoje né invernão dia 22 dia 22 do 8 então 23, 23, 23. 23 desculpa ó. então a gente tá com 17 graus aqui na nossa fazenda experimental certo e para vocês terem noção a gente tem o termômetro digital, esse termômetro digital dessa marca em específico, ela mede um pouquinho mais alto do que o termômetro de mercúrio, aqui ó, esse IN é o, é o que está marcando aqui do lado de fora, né ele é invertido, porque muitos caras eles usam é, o IN para o lado de dentro de um galpão, algo do tipo, e deixam um sensorzinho para o lado de fora, por isso que no nosso caso ele é invertido, tá? O IN, que é o que está marcando o termômetro que está dentro dessa caixinha, tá marcando 23,5 graus, né? Então ele marca um pouquinho mais alto do que o termômetro de mercúrio. Ah, Rafael, por que isso? É por causa do sensor, por causa da marca mesmo, né? A gente está com 70% de umidade aqui do ar e lá dentro da estufa tá marcando 31,4 graus. Então para vocês terem noção, só com essa cobertura que é a nossa estufa portátil, a gente está tendo um ganho aí de 12 graus é, de ar, né? Ah, 12 não, desculpa. A gente está tendo 8 graus, ganho de 8 graus de temperatura do ar, tá bom? E agora a gente vai comparar, para vocês terem noção, aqui a gente está com 17 graus temperatura do ar no termômetro de mercúrio. Então a gente já sabe que independente da marca e tudo mais, a gente tem um ganho hoje, que a temperatura do ar está super fria, de pelo menos 8 graus lado de fora da estufa para o lado de dentro da estufa então a ah, Rafael é, esse ganho refletir enquanto a temperatura da água tá gente porque o que realmente importa para o peixe e para o camarão é a temperatura de água tá para vocês terem noção ó aqui a gente tá com os nossos peixes nesse tanque a gente tem tilápia e matriz de lambari ó aqui ó a gente tá marcando 19,9, 19,8 graus na temperatura da água. Deu para pegar aí, Nathaniel? Uhum. Fechou? Legal, então a gente já sabe que a água ela tem a capacidade de manter a sua temperatura mais alta em dias frios, então a gente controla quase que 24 horas a temperatura aqui da nossa piscicultura. Já chegou é, a ter casos que às 3 da manhã, Aqui a temperatura externa estava batendo 8 graus, 6 graus. E o nosso tanque estava com 11 graus, 14 graus, mesmo sem estufa, tá? E agora vamos para o desempenho da estufa. Então, gente, ó, vamos lá. Eu vou abrir aqui a, a janela da nossa estufa. Termômetro. Temperatura da água a gente está batendo aí 24 graus, Tá dando para pegar aí Natanás? Então, então a gente está tendo um ganho de 24 graus da temperatura da água sem estufa para a temperatura da água com estufa, eu sempre falo para vocês que o que é bacana da piscicultura industrial, que a gente que tem a fazenda laboratório aqui, a nossa fazenda teste, o que, que a gente a, a gente observou nesses quatro meses que a gente vem desenvolvendo as nossas estufas né quando a temperatura do ar tá entre 20 a 22 25 graus a gente tem um ganho médio de 4 a 5 graus da temperatura de água de uma água comparada com a outra quando tá muito frio por exemplo aquele caso que eu falei que chegou a 8 6 graus a gente consegue ter um ganho de temperatura de até 8 a 10 graus na temperatura de água e quando tá muito, muito quente, aqueles dias que bate 30 graus, aí a, a dica é a seguinte, independente da estufa que vocês tenham, vocês precisam de uma estufa que tenha janelas, tá? Ou se você for na estufa tradicional, que o Natália vai colocar uma imagem aqui, que abra as laterais para quê? Para você não ter a água muito, muito quente. Porque, por exemplo, a gente já teve casos aqui na fazenda, agora no inverno, aqui teve dias que bateu 30 graus 31 graus que a temperatura do ar dentro da estufa chegou a 57 graus então fica muito muito quente dentro da estufa e a água chega a ficar fervendo entendeu a água a 35 37 graus então quando isso acontece duas opções você deixa as suas janelas abertas né Por exemplo, você deixa a janela aberta para resfriar a água aí vocês vêm que tá com o nosso sistema de oxigenação lá dentro então aí você deixa a estufa aberta para quê? Para ela ventilar mais, para você ter uma queda na temperatura dentro da estufa ou você que está no Nordeste, meu, retira a estufa inteira. Como ela é portátil, você tira e coloca ela rapidinho, tá? E se você for investir numa estufa tradicional, uma estufa onde você tenha é, uma estrutura de madeira, uma estrutura de alumínio, aço galvanizado, que pelo menos abram as laterais tá bom isso aí é uma dica muito importante porque a solubilidade do ar na água né no meio líquido ela depende muito da temperatura então se a sua temperatura tiver acima de 31 34 graus a a solubilidade do ar vai diminuir então você vai ter menos oxigênio no seu tanque e você pode acabar matando os seus animais por falta de oxigenação tá bom então, resumindo o vídeo de hoje, o que, que é muito importante você saber, né? Você vai ter um ganho mínimo, médio, perdão, ganho médio de 5 graus, né? É, em temperaturas normais, de um tan é, temperaturas de água, né? De um tanque sem estufa para um tanque com estufa, média 5 graus de ganho, certo? Em casos extremos de muito quente ou muito frio, você chega a ter um ganho de 8 a 10 graus, de temperatura de água e para evitar a morte dos seus animais tenha janela de ventilação nas suas estufas térmicas tá isso a gente está falando de estufa térmica a ah, rafael não quero estufa quero me aventurar não ligo para gasto é entra com uma resistência só que tem que ser uma resistência industrial para você aquecer a água tá bom lembrando é, que não vale a pena né? hoje, 2022 não vale a pena você investir num sistema desse ou um sistema de aquecimento por é, lenha, né? que a gente chama de aquecedor, geralmente de pinteiros, tá bom? fica aí a dica, qualquer dúvida entre em contato com a Brasil Pisces. hoje nós temos projetos espalhados pelo mundo inteiro, somos a maior empresa de aquicultura do Brasil falando de projetos projetos super intensivos, venda de equipamentos, temos mais de 890 produtos na nossa linha de distribuição, hoje presentes em mais de nove países, e trabalha com os melhores, trabalho com a Brasil Peaces, nossos contatos estão em algum lugar aqui na tela, que o Natanel vai colocar para gente. Valeu gente, até a próxima!